eu tô bigodando, dois emícias em bigode ah, Tira, tira Calma, calma, calma, calma Calma, calma, calma, calma O AJ tá falando pra Ah, O AJ tá falando pra porra Calma que é um intrigo, só ganhou a batalha da noite Tava de dupla comigo Que estarei meu bala não chegou de Ele falou que nós é dois MCs sem bigode. Olha aqui o JP, o rei da puberdade Namorados. Aqui... Tá, não... Hey hey hey mano é tu. Hey. É? É? Aí. Aí. Mano, sei lá o que nós tava falando mesmo, mas tá ligado eu tô pique Filho, o cara é em desespero. Se falou do Mike, eu vou ajudar seu amigo. Que quando faz assim a camisa mostra o umbigo. <risos>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 e é trocar a sílaba. Depois de hoje vai ter que trocar sua vida lá. Vai eu te mostrar que essa porra é rua, é nóis. Você pode ser a rua, mas não é a única voz. Não mesmo, por isso que tem vários de nós aí chegando, meu parceiro. É por isso que eu tenho que chegar a mostrar como eu tô falando. Sou destacado, no momento eu sou diferenciado. Troco uma sílaba de lugar e agora troco você de lugar, tá mandado. Ah. O mudar lu de lugar, tá mandado. Por esse motivo pra mim você é fraco e tá parado. Só que quando o trap surge, o variozado se vai criticar. Que me eu não quero te subjulgado Eu não tenho Muito menos teu parceiro ser amigo Você não é sujeito, mas não tá entendendo meu objetivo Eu não quero te julgar Quando o trap chegou foi inovação Para os que sempre atistar, Quando o rap chegou ninguém foi sujão Ninguém foi sujão, ninguém foi limpo Também ninguém foi ouro Então mano é o garimpo. Sabe por que que eu falo que é rua é nóis Não entendo seu objetivo De onde eu vim é só escola de boy? Ah, se é escola de boy.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 eu não tô nunca mais, dentro da garrafa tá o seu refri porque ele tá sem gás E você não tá entendendo como é que nós jogava na esquina Hoje é o cano do do rap que tá valendo, então vou ganhar e ganhar tubaína Não, não vou vale ganhar tubaína porque rima serão não manja Na verdade é isso, baína, tá me lembrando até laranja você falou que o refri tá sem gás, na verdade é distalheiro Meu refri se chama Adolio, o sabor do brasileiro <risos> O sabor do brasileiro vai ver Por pra quem está vendido, pra o um estrangeiro Aí é fácil o que é falar, você não tem certeza Um produto que você defende não representa a sua empresa Claro que representa, você não entendeu que você é feliz Claro que eu vou vender pro estrangeiro, pra vir dinheiro para o meu país Pra gente ver.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 Desse jeito eu não tenho Mas mostro meu desempenho A vida não é desenho Ai meu parceiro Vem dando cento por cento Eu sou pra mais de 100% Então você vai ver mano na namorado não vai se fuder Vai me deixar no chão Eu deitado doce Não do mais que você Meu mano, que eu acabo contigo, então vem, bota o peito a bala Eu cheguei devagar no primeiro que foi, meu filho, que é te lala Mas se vai ter meu mano, nós não vai falar esse ideia Que é dar tapa na cara da suta, tapa na sua cara, vamos voar um pior na plateia Foi, boi foi, foi. Mano, de novo cê deita no chão, lá ah, foi o melhor momento que você rimou. Por enquanto eu já vi que todos versos você só foi de você. Você pega a mochila, você você zera, Aí, Aí mano. Você tá no mano? Que eu você agora acelerando, sabe a acertei, sou o um trem. Então deita no chão, pra ver se você acertou, pode ser lá em seu fraude. Mano, para de meter o louco, você não ganhou porque não demonstrou o seu esforço Se eu deitar no chão, com certeza eu mando a rima Se eles vão pra cima, eu trouxe o seu pescoço hey! Mano, é sobre isso aí, não da nada Porque você apela pro seu teatro Eu faço perto, o bagulho é raro Você deitou no chão pra mandar a rima Mas, Mas você é tá ligado errado. que eu acabo, contigo. o eu Já te um colapio no bolso, porque eu sou fabuloso Você vai dar o um tapão, só trover o seu escoço Mas você sabe, meu mano, que você é o escrotão é um Fica dentro do meu mano, hey! sabe que não tá apanho.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 Pra esse que eu comento, que me escutem Porque quando eu faço rir, é uma viagem É uma viagem, pra onde? Pra onde o hip hop se esconde? Desculpa me falar pra essa viagem que você faz Infelizmente o hip hop tá passando longe um E é diferente, pode ser viagem Pode ser caminhada e pode ser corrida Essa é uma viagem que você faz pro inferno Mas infelizmente hoje só passada é só de ida Não, não, não oh! deixa eu garanto a minha volta Por isso que agora eu a brama tua você vai fechar sua matraca E quando você me mandar de ida Você não vai ver a rima fraca Por isso que você vai tomar taca, você não entende que no cabeça o corpo triste destaca E quando você me mandou de ida O demônio ficou de boca aberta Quando eu vi pular pula traca o a, quando a catraca, Assim como eu pulei a do A diferença é que você foi lá para notar E agora eu tô te mostrando a direção Você disse que ele ficou de boca e aberta Por você para ca do busão Só que é diferente Quando eu cheguei no inferno O capeta saiu fora e sobe nossa direção Sobe nova direção Pode ficar aqui Por isso que infelizmente Você não foi sagaz Cê acha isso um motivo pra vaporear Cê entra no inferno não Saiu de lá jamais? Então, infelizmente agora eu tô batendo de um jeito que você não entende, meio indeciso. Eu faço um freestyle mais conciso, viaje pra onde você quiser eu te levei pro paraíso. Só no paraíso você é tipo Codemiro, tá tentando vender terreno, você não tem Aquilo que, que eu contou pode ser no um inferno, ele vai ficar pequeno. Você não vai tá entendendo o monte, que afinal das contas, a questão da vida é se adaptar. Eu posso em tá qualquer lugar, o sentimento mesmo, qualquer lugar que eu piso vai virar hoje meu lar. Não, não, não tô querendo vender terreno, meu parceiro. Por isso que meu argumento se fudeu. Cada um vai chegar lá do jeito que quiser. Você nasceu sozinho, da mesma forma, você morreu. Tá entendendo? Eu não sou o Valdomiro, por isso que felizmente mira e atira. Cê não entende sua rima, é bem indecisa. Eu não sou o Valdomiro, tenho a rodam minha. Você tem uma roda mina? Acho que não, Você tá vendo meu amor você não é um sniper, eu sou direção. Enquanto você não tá na comunhão e eu tô tipo Slayer, e snipers. Você não tá entendendo, mano, que você pode falar que eu domino. Pode ver. Infelizmente, mano, é, a adicção me atrapalhou, você merece vencer. Oh. Oh.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 o